Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, hoje eu trago um vídeo, se você ainda não decidiu, né, você vai migrar para a próxima geração de consoles, mas ainda não se decidiu qual comprar, se vai ser o Playstation 5, Xbox, Series X, a ideia aqui é nesse vídeo é trazer para vocês pontos importantes que vão te ajudar na tomada de decisão de qual console você deve escolher, tá? Não existe nenhuma ver verdade absoluta no que a gente vai comentar aqui, eu vou tentar ser o máximo imparcial possível, e também, se você, né, tiver alguma, alguma opinião a respeito, né, do, do console, coloque sua opinião, mas de forma respeitosa, tá? Sem conflitos, sem guerras de console aqui, beleza? Mas antes da gente seguir, Player, eu quero agradecer você que vem se inscrevendo no canal, que vem comentando, que vem interagindo com a gente, tá sendo muito bacana esse feedback e a gente vem melhorando né, a partir do feedback de vocês, as conversas das interações que a gente vem tendo. Muito obrigado mesmo. Se você ainda não é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, coloque no comentário, né, ou dê like no vídeo se for bacana também. É importante a interação para saber se a gente vem fazendo um bom trabalho. Então, é isso aí. Beleza? A gente vai trabalhar aqui no vídeo, player, é, com tópicos. Então, a ideia é a gente pegar alguns tópicos aí, e não comparar, mas falar o que tem de bom, o que tem de ruim, tá? Na questão dos dois, dos dois consoles. Mas assim, é só evidenciar alguns pontos que eu acho importante ressaltar para ajudar vocês na tomada de decisão, tá? Então, sem muitas delongas, o primeiro tema que a gente vai falar aqui é preço. Então, primeiro, o preço é, tá absurdamente alto, né? São, infelizmente, são poucas pessoas né, que vão conseguir para a próxima geração. Eu já tenho o meu console que eu vou iniciar a geração. Vou começar com o console. Mas depois eu explico para você por que eu escolhi esse console, tá? Mas a questão de preço, voltando aqui, a questão de preço, é, ela é um pouco delicada, porque, primeiro, que tá muito caro, é, os consoles que a gente tem, eles têm preços diferentes, né? Apesar de a gente ter só dois consoles, então são preços, quatro preços diferentes. Então a gente tem aqui o Xbox Series S, no valor de R$ 2.999, a gente tem o Xbox Series X, no valor de 4.999, ou seja, R$ e R$ mil, uh, contra o Playstation 5 digital R$ 4.500 e o Playstation 5 a R$ com o drive de Blu-ray ali. Uh, falando dos preços aqui do Xbox, tem uma diferença maior entre o Xbox Series S e o Xbox Series X, por, por causa né, da configuração, das especificações técnicas de cada um dele. O Xbox Series S ele é bem mais fraquinho que o Xbox One X, e também com as duas versões do Playstation. Ele vem com uma capacidade é, de armazenamento menor, né? ele vem com menos teraflops, então é, eu vou colocar aqui as especificações da tabela para vocês, analisarem depois, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? mas resumindo, o Xbox Series S ele é mais barato porque ele é mais fraco, né, com relação ao PlayStation 5 e o Xbox Series X, tá bom? Inclusive, player, eu vou colocar, deixar aqui no, no, aqui no card, é, como que eu troco, né, a cada geração, o que que eu faço? Eu vendo o meu console da geração atual, ou um console antigo que eu tenho, e, e compro novo, né, porque não dá pra ter, né, todos os consoles eu tenho aqui, infelizmente eu tenho que me desfazer dos meus, porque senão eu também não, não consigo trocar, mudar de geração. E eu coloquei aqui no card, player, é... 15 dicas, né, para você fazer uma boa negociação quando você, você vai comprar ou quando, ou quando você vai vender o seu console, console usado, tá? E as dicas são para Mercado Livre e, e o LX, então tá bem bacana, vale vocês darem uma conferida, tá? Então, nesse ponto, na questão de preço, praticamente se equivalem, se a gente falar, né, do, do top, do top, que é o, o Series X e o PlayStation 5, eles praticamente se equivalem. As diferenças que a gente tem aqui... É, da parte do, do Xbox é que o, o, o, o Siri X ele é o mais top né em processamento, enfim, ele tem uma capacidade, ele é mais parrudo que o Playstation 5 na especificação técnica, tá? Eu não posso falar porque eu não joguei ainda, a ideia é ter os dois para jogar e confirmar isso para vocês depois, mas eles se equivalem, praticamente nessa questão eles se equivalem, Tá? Uh, falando de jogos exclusivos, quando a gente fala de jogos exclusivos, você tem que pensar em quais franquias que você curte mais jogar, que mais puto, que você gosta de terminar, que você gosta de jogar, tanto no modo história, como no modo multiplayer, tá? Então, pra mim, esse é um dos principais é, fatores aí que, que pode influenciar na, to na tomada de decisão de qual console você deve ir pra próxima geração. Quando a gente fala de jogos exclusivos, vou falar do Xbox, por exemplo. O Xbox, eu falo o Xbox One, o Xbox Series X, que você também vai conseguir jogar. E futuramente os jogos ali da franquia do, do, do, do Xbox, tá? Series X e S. Então, são Halo, Gears of War, Forza, Sea of Thieves, Crackdown. É, o, tenho agora... É, vão sair novos jogos agora, porque a, a Microsoft ela comprou a Bethesda, então não dá pra saber ainda se serão jogos exclusivos como Fallout e outros jogos aí dessas empresas, desses estúdios, tá? E o Playstation 5 a gente tem God of War, The Last of Us, Gran Turismo, Uncharted, Uncharted, Bloodborne, então quer dizer, são franquias totalmente diferentes, o Playstation 5 ele dá mais foco em exclusivos, o Spider-Man, por exemplo, tanto da geração dessa geração passada e o maior Morales que vai lançar, é exclusivo do PlayStation, então, assim, são games que são. que realmente, às vezes, carregam o console, galera. De fato, é isso. Então, o PlayStation 5 já vai ter. É, já no seu God of War, Horizon Zero Dawn 2. Tem muito game bacana, então, acho que isso vocês tem que pensar e pode ser um fator determinante para qual console que vocês vão escolher, tá bom? Então. É, de exclusivo inicialmente, eu vou falar de exclusivos que vão sair inicialmente para as franquias, pelo menos no próximo ano, vou falar aqui do, das que eu me lembro é, Do Xbox, é, putz, talvez é, que eu me lembro talvez o Forza, mas a maioria dos exclusivos do Xbox vão, vai sair em 2021, por hora praticamente nenhum anunciado pela, pela Microsoft já pra Playstation 5, a gente, já no lançamento, a gente vai ter o Miles Morales, né? O Spider-Man Miles Morales. E a gente, nesse primeiro ano, a gente vai ter o Horizon Zero Dawn e mais alguns jogos aí, além de outros retrocompatíveis. Então, é importante aí essa questão dos jogos exclusivos, beleza? Falando aqui, desculpa, player. Falando aqui é, de serviços, é um outro ponto que eu acho que é importantíssimo, porque... Ele, ele tem uma relação, inclusive, de custo, né, dos jogos que você vai adquirir, tá? Ou não, tá? Falando dos serviços da Microsoft, dos serviços do Xbox, tá? Tanto, quando eu falo Xbox, agora eu tô falando Series S e X, tá? A Microsoft, ela vem investindo já, a partir dessa geração, pelo menos há dois anos, ela vem investindo muito forte na questão de serviços. Então, a gente tem é, o Game Pass, ela anunciou o XCloud... Games with Gold e Retro Compatibilidade. Falando do Game Pass, vocês estão vendo o vídeo aí de fundo. É, player, o Game Pass ele conta com mais de 100 jogos, tá? Por, é, você conta mais de 100 jogos por mês ali. Há uma biblioteca imensa de jogos para você jogar. É, são jogos de Xbox One, são jogos é, de Xbox Clássico e também de Xbox 360. E o legal é o seguinte, né? Nessa questão dos serviços, os jogos exclusivos da Microsoft, você joga no primeiro dia, no The One. Então, isso faz total diferença. Quando eu falei que isso pode também mexer com o seu bolso, deixa eu até verificar aqui é, qual o valor do, do, ex, do Game Pass, que eu não, se eu não me engano, está na casa dos 30 reais. Você, você contrata ele por 2 reais, mas enfim, você contrata ele por um valor que vale muito a pena e, e futuramente a gente também vai ter o é, que era o xCloud que é o serviço de streaming o que, que é o serviço de streaming da Microsoft é você tem uma biblioteca ali de jogos onde você consegue jogar os seus jogos pelo Android por exemplo pelo seu celular tem especificação ali você vai conseguir jogar pelo celular cara isso é sensacional porque você tá jogando a partir da rede esse serviço ainda não está disponível aqui no Brasil Tá? Mas é, você vai conseguir ter, é, a gente vai conseguir em breve, creio eu, jogar os né, jogos aí, tanto da Microsoft como do Game Pass ali pelo próprio celular. Cara, isso é fantástico. Eu consegui emular, fazer uns testes, não funcionam tão bem aqui no Brasil, porque não é um serviço dedicado para a nossa região, mas funciona bem. Então eu vou colocar aqui de fundo depois para vocês verem né o plano do game pass para vocês terem uma ideia do que contempla esse plano e, e de fato se faz sentido para vocês aí a questão de ter um console um videogame né como serviço também além disso além do game pass você tem você tem um games with gold que é um serviço que você tem quatro jogos por mês gratuitos enquanto você for assinante que pode ser jogo do 360, do Xbox One e também do Xbox Clássicos. E outro ponto importante que não chega a ser um serviço, ou é um serviço, não sei, a gente pode considerar, que é a questão da retrocompatibilidade. Então, você compra um console agora, né, o Xbox Series X, por exemplo, você vai ter praticamente 99% da retrocompatibilidade de todos os consoles da Microsoft. Então a gente fala de Xbox One, Xbox 360 e o Xbox Clássico. Então, se você tem lá atrás, né, se você já comprou jogos lá atrás, da, do Xbox 360, da Live, cara, você vai poder, possivelmente, jogar esse jogo aí no, no Xbox Series S ou X, tá? Então, esse é um ponto importante, porque a tua vida que você vem adquirindo, né, de jogos, a Microsoft, você vai poder resgatar esses jogos e jogar, além dos novos que chegarão com melhorias, tá? Falando do Playstation, uh, o Playstation, galera, ele vai trazer como serviço a PSN Plus, que é praticamente obrigatório, assim como a, a Games with Gold, que você precisa dele para jogar online, então se você quer jogar um Fortnite, se você quer jogar um Warzone, você vai precisar pagar a assinatura, senão você não consegue você não consegue jogar. E a, a Sony anunciou que no lançamento do PlayStation 5 eles vão incrementar esse serviço no início com a PSN Plus Collection. Inclusive eu criei um vídeo, né, tá aqui no card. Vocês olham que eu, coloco, eu trago tudo o que que é a, a PSN Plus Collection que eles vão trazer pelo menos 18 jogos retrocompatíveis de Playstation 4 para Playstation 5, tá? E para quem é assinante, não tem custo nenhum, mas tem algumas particularidades que é legal vocês conferirem lá no vídeo que eu fiz. E vale muito a pena, player, vale muito a pena. Então a Sony, ela entrou de frente, ela sabe que talvez esteja um pouco atrás com relação ao serviço, mas ela fez isso ela, ela fez justamente para entrar de frente ali e já oferecer alguma coisa, algum diferencial logo no início para quem migrar para a geração aí, para o Playstation 5. Tá? Na PSN Plus você tem dois jogos grátis, isso é garantido, e às vezes a Sony ela, coloca, ela lança mais um, mais dois jogos no decorrer do mês, tá? Então isso é uma coisa muito interessante a questão do serviço, é, eu falo aqui pro, para o Brasil, tá? Também tem a Playstation Now, que não é aqui para o Brasil, ela é fora, não funciona muito bem, porque também é, é meio que streaming de jogos, tá? Mas não vem fazendo tanto barulho assim, tanto sucesso. Outro ponto que eu acho importante, player, ressaltar é a questão do, do que, que as novas tecnologias trazem, né? Além de, de gráfico, além de poder de processamento, esse tipo de coisa, velocidade nos loadings. Eu falo de controle, controle e acessórios. A Nintendo faz muito bem isso de inovação. E o que, que a Microsoft, o que, que o Xbox, o que, que o Playstation 5 estão trazendo de inovação para essa geração atual, tá? para essa nova geração? Então, quando a gente fala do Xbox Series X, praticamente o controle é o mesmo, não mudou, né? Teve uma melhoria ali no, no direcional que de cruz, né? Que ele, ele parece que ele, ele, ele tem aquela aquele manche do, do Elite e praticamente isso. Tanto tanto é que os controles dessa geração atual do Xbox One eles vão servir também para o Xbox. Series S e Series X, tá? É um ponto importante, mas quando a gente fala do controle, de inovação do controle, não tem muito, muita inovação, não. Eles mudaram alguns botões ali, vocês estão vendo o vídeo aí de fundo, mas não tem nada de inovação comparado ao do PlayStation 5, tá? Uh, falando de acessórios, o único acessório que a Microsoft anunciou para o console que é um acessório que eu fiz um vídeo, inclusive, também falando do SSD, que eu acho que é importante, né? É, é, é mais uma informação importante que, tá, que o card está aqui em cima sobre o SSD da, da Microsoft que, que custa dois mil reais mais um tera dois mil reais. Eu acho um absurdo isso. E o que acontece? Eu coloquei como acessório, né? Eu coloco isso como acessório também, mas pode ser um acessório que é quase obrigatório para você conseguir ter o máximo do poder do console, o que ele tem a oferecer. Então é legal vocês darem uma olhada nesse vídeo para tirar as dúvidas de vocês também. Tá? Falando do PlayStation 5, Player, a Sony ela já trouxe mais novidades e acessórios né, para o PlayStation 5. Então quando a gente fala do controle, o controle ele vai ter um trigger totalmente diferente, que ele vai ser, de acordo com o jogo, ele vai ter uma sensibilidade diferente, os movimentos são muito mais aprimorados, tem o um microfone no próprio controle, é, você, tem a, a, você tem ali também a vibração que é 3D. Cara, então assim, veio cheio de inovação, é o que a Sony promete de longe, que assim que vai ser uma outra experiência em jogar, e isso de fato é um diferencial. Né? A gente que está buscando inovação, isso é um diferencial. E a Sony também já anunciou né, no dia de revelação do Playstation 5 que ela já vai já existe vai existir né, junto com o Playstation é, o fone de ouvido com com som com surround 3D é, o, o, o controle multimídia a câmera e o VR também acredito que eles já anunciaram não, não peguei não achei fotos mas vai ter o VR também é, de uma patente que eles que eles fizeram lá então galera assim o PlayStation nessa nessa parte tem muito mais acessórios desenvolvendo o console lembrando o que hoje, quando você vai comprar o PlayStation 5 é o console e o controle só, e o Xbox também, né, tanto Seria X como o X, é o console e o controle, e praticamente o manual, e só, beleza? Então, eu acho que isso é importante também, vocês terem essa, essa ideia do que, que vocês vão conseguir adquirir depois, que vai, melhorar, vai, que vai melhorar a experiência de jogabilidade de vocês, tá, eu acho isso muito importante, um ponto, né? Depende também dos desenvolvedores. Acredito que a Sony ela vai utilizar eh, o máximo de recursos possíveis no, nos próprios exclusivos. Outro ponto que é importante né, na tomada de decisão... Por, que, que, eu falo, eh, por que, que eu acho que esse ponto é importante? Para você conseguir tirar o máximo do, do que cada console vai oferecer para você. Outro ponto importante aqui, que eu, eu acho muito importante, é, é a questão da televisão. Qual televisão que você tem? Uma TV 4K? Uma TV Full HD? Uma TV HD? Uma TV que ela já tem 120 Hz, onde você vai conseguir ver é, jogar 60 FPS, a 120 FPS? Então, quer dizer, essas, esses pontos são importantíssimos para você conseguir tirar o máximo de proveito dos consoles da nova geração. Porque se você tiver uma TV que ela não consiga entregar o que o console tem de, de potencial, é um ponto para se pensar se vale a pena ter esses videogames, ou... É, cara, já que a minha TV não é tão ferrada assim, talvez valha a pena ir para um Xbox Series S, né? que não vai ter 4K, mas vai entregar performance. Então, quer dizer, esse, esse é um ponto importante também: que para você conseguir ter o um máximo de proveito uh, do, que o, do que os consoles têm de potencial, a TV, do outro lado, você também precisa ter uma TV bacana para isso, tá bom? E por último aqui, Player, eu queria colocar algumas particularidades que, que, que pode fazer diferença aí na escura de vocês, que pode pesar, na realidade, na escolha de vocês, que é, primeiro, a questão, falando do Xbox, a questão do SSD. O SSD, é, eu coloquei um vídeo no card, eu comentei com vocês aqui, dei uma olhada depois, tem muitas particularidades para você conseguir aproveitar o máximo que o console consegue entregar, tá? Falando do Xbox, a gente fala... É exclusivamente da questão de armazenamento. Então, o Xbox Series S ele tem um armazenamento menor que o PlayStation 5 e o Xbox Series X, ele tem de 500 GB, então, de 500, você tira o sistema operacional, vai para uns 350, uns 400, talvez. Tá? Então, pense né, é, é, também na questão de se você vai ter que comprar um SSD à parte para você conseguir aproveitar ao máximo que o console vai, vai oferecer para você, para você não ter que ficar trocando de jogo. No Xbox Series X é um Tera, mas tirando ali toda a questão do sistema operacional, deve sobrar ali pelo menos uns 800, 850. E o PlayStation, que, que foi anunciado como um Tera, ele não é um Tera. Ele tem 855, que é o tamanho total. Tirando o sistema operacional, ele vai para uns 660. É... Gigas de espaço, tá? Então, isso é um ponto importante também aí e, aí, e é importante vocês investigarem se vocês vão ter que investir depois em um HD externo, um SSD externo, para você conseguir né ter o um máximo de performance ali dos consoles sem ter que ficar desinstalando o jogo, instalando o jogo, desinstalando o jogo instala e instalando o jogo de novo. Beleza? Uh, e na questão do PlayStation, tem outro ponto também que são dois consoles. Tem um console que ele é o full digital, né? Que é o Digital Edition, que você não vai ter o drive de Blu-ray, que ele custa 4.500 e tem o um com Drive de Blu-ray que custa R$ reais O ponto é, se você já tem jogo de PlayStation 4, né? Que está em mídia física, ou você vende, se você for comprar o digital, ou. Compra já com drive ali para poder aproveitar os seus jogos aí na nova geração, beleza? Eu vou trazer mais informações ainda sobre as, algumas especificações, principalmente na questão de, principalmente na questão de retrocompatibilidade, o que que vai ser de melhoria ou não, se vai ter que pagar ou não, que isso é um ponto importante. Mas para mim esses são os principais pontos aí que, sem dúvida alguma, pode te ajudar na tomada de decisão, beleza? Eu fico por aqui, agradeço por ter a sua companhia até agora aqui no vídeo. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos para você. Beleza? Muito obrigado, valeu e fui!